empresa boa é empresa que dá lucro, não é empresa grande, empresa boa é empresa que dá lucro, então esqueça essa ideia de que você quer ter uma empresa grande, você não quer ter uma empresa grande, você quer ter uma empresa que dê dinheiro para você, que banque uma vida confortável, agora uma vez que ela dá lucro sendo pequena, você consegue reinvestir esse lucro para fazer ela ficar cada vez maior. Aí sim você vai ter uma empresa grande, mas sempre garantindo o lucro. Busca o lucro, estuda, dá uma olhada em custo, dá uma olhada em ticket médio. Será que você não consegue aumentar ticket médio? Diminuir custo de aquisição de cliente, diminuir custo fixo da empresa, negociar com o fornecedor, trocar custo em dólar por custo em real, é, colocar a tua empresa no regime tributário mais favorável para você... Procura o um lucro. Enquanto você não encontrar o um lucro, a sua empresa não é boa. Empresa boa é a empresa que dá lucro. Guarda isso.